Eu quero mostrar para vocês hoje um recurso muito interessante que tem em alguns celulares na maioria dos celulares novos Androids, um recurso que pode salvar sua vida pode te ajudar em alguns perrengues que é o recurso de emergência do seu celular o recurso de emergência nos novos celulares simplesmente você vai utilizar quando você está em uma situação aonde precisa prolongar o uso da bateria precisa utilizar alguns recursos do seu celular é precisa economizar energia o máximo possível otimizar o uso do seu celular para que a bateria se prolongue e você possa com mais bateria poder gerenciar melhor a, a sua situação de risco então vamos lá o recurso basicamente você acessa com o seu celular normal no momento que você for desligar olha só aparece este botão aqui ó, modo de emergência tá vendo modo de emergência no momento que você aperta o botão modo de emergência você Se seleciona ativar e o seu celular começa a entrar em modo de emergência ele começa a desligar todos os recursos que consomem muita bateria e não são úteis em uma situação onde você precisa gerenciar energia tá? e olha só o tempo de bateria dele do meu celular que normalmente é 8 horas ele vai aqui para 34 horas, quase um dia e meio de uso. Né? E com 34 horas de bateria é o suficiente para de repente eu sair de uma situação é, de risco, alguma situação em que eu precise prolongar a vida dessa bateria. Então, por exemplo, eu tenho a opção de chamar a atenção com a sirene. eu tenho a opção de fazer uma ligação, eu tenho a opção de usar a lanterna, eu tenho a opção de compartilhar o meu local, isso é extremamente importante, olha só que interessante, a partir do momento que você, que você aperta o botão compartilhar meu local, você já pode mandar um sms para alguém de sua confiança já com as suas coordenadas com as suas coordenadas em em, em coordenadas decimais né? mas com um link para um, um mapa é, do google maps para a pessoa saber aonde você está olha só que interessante isso pode te ajudar e muitas situações e claro você pode adicionar alguns outros algumas outras ferramentas alguns outros aplicativos para funcionar no modo de emergência mas em uma situação onde você precisa prolongar o uso da bateria falar com o serviço de socorro falar com o serviço de emergência falar com pedir ajuda para algum amigo uma ajuda que não tem hora para chegar precisa mandar a sua localização precisa mandar um sms isso é importantíssimo e agora vai a dica de ouro para economizar mais ainda dentro de uma situação como essa você desliga o seu wi-fi desliga a, as redes móveis altera o a configuração de rede do seu, do seu celular para rede gsm caso você esteja em uma situação em um, em um local que não tem necessidade de usar a rede 3g 4g futuramente a rede 5g deixa na rede gsm que o celular aumenta ainda mais a o, o, o, o, poupa ainda mais energia e você ainda consegue pegar sinais de celular da rede gsm suficientemente para envio de, de, de mensagem de texto via sms ou para envio de voz sinais e, e normalmente os sinais GSM tem um maior alcance da antena em relação aos sinais da, da, do, do 3G, do 4G. que é, Aqui a gente utiliza muito o GSM para telefonia rural justamente por isso. Gostou dessa dica? Quer sair do modo de emergência? É só novamente...